Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Estamos aqui hoje para é, demonstrar uma montagem aqui é, de um tampo de mesa, utilizando a técnica de, de emendar as pranchas aqui, as tábuas com cavilha. Nós já temos aqui no canal um vídeo aí mostrando é, como se faz esse tipo de trabalho com, com a fresa utilizando o encaixe macho e fêmea. Então hoje a gente vai trabalhar aqui com, com esse gabarito aqui, né? o gabarito que a gente tem aí, é, já há um, um, um tempo que a gente tem e hoje a gente optou por essa, por essa técnica de montagem com cavilhas. Então vamos lá pessoal, é, eu já fiz alguns furos aqui para adiantar o processo, mas é, vou explicar aqui o met a metodologia que a gente utiliza desde o início. É, para quem deseja fazer e tem o gabarito aí, é, como diz, tá fácil de fazer, certo? Ó, isso aqui é um tampo de mesa, vai ser um tampo de mesa, vai ser unido essas pranchas, essas três pranchas aqui para pra formar o tampo da mesa. É, eu já fiz a demarcação aqui, eu gosto de colocar cavilho de 20 em 20 centímetros. Aí eu já fiz a demarcação aqui, vocês podem ver que já tá até marcado. É, já fiz a furação em algumas duas peças aqui a gente vai fazer a furação dessa peça do meio E eu vou demonstrar aqui uma, como diz, uma tecla, uma manha do gabarito Que é coisa muito simples cavilha sem esse gabarito fica muito difícil dar certo é, Ele é um gabarito realmente necessário para você estar tá fazendo um serviço de qualidade Vamos utilizar aqui cavilha de 10 milímetros esse gabarito utiliza aqui é, para 6 milímetros, 8 milímetros e 10 milímetros. Já estou com a broca aqui, a broca 10. Esse gabarito acompanha ele. É, essas três brocas e os limitadores para estar tá limitando a profundidade do, do buraco e para as cavilhas. Ele é um gabarito regular, O foco aqui não é muito esse gabarito, por isso não vou demonstrar muita coisa dele. Ele tem essa regulagem nesse batente aqui, é, tem dois manípulos, um de cada lado. É, regulagem para você centralizar o furo na peça, certo? Eu não vou estar tá entrando muito em detalhes nesse gabarito aqui, é, porque não é o nosso foco no vídeo de hoje. É, mas aqui você regula o centro da peça através desses manípulos aqui. E com esse batente aqui na broca você regula a profundidade do furo que você deseja fazer. É... Então vamos lá, eu vou estar tá montando aqui para estar tá furando essa peça do meio. E vou estar tá demonstrando aqui qual que é a, a, a técnica mais simples de está utilizando com esse gabarito aqui, ok? Aqui pessoal, só, só para deixar uma dicas que tem que ser feita, uh, senão dá errado. Mesmo você centralizando o gabarito para furar bem centralizado na peça aqui, mesmo que esteja muito certo, é, vou passar uma dica aqui importante que vai fazer o negócio funcionar 100%. Vocês podem ver que essa, essa prancha aqui já foi toda furada. Certo? Eu vou instalar nesses buracos aqui, cavilhas, que vai ser o guia dos buracos dessa parte central aqui. Certo? Então o que, que acontece? Eu vou pegar essa prancha aqui e vou estar tá prendendo ela nessa aqui para estar tá fazendo essa, essa furação, porque se você é, furar simplesmente pelo risco, é normalmente que vai dar errado, é quase sempre dá errado, certo pessoal? Então a técnica é o seguinte: o tampo está montado além das marcações que eu faço aqui para não ter erro, para você saber qual que é o lado de cima ou é o lado de baixo do seu tampo. A técnica eu utilizo o seguinte: eu pego essa, essa prancha, eu já viro ela ao contrário. Aí eu já pego essa prancha do meio e já coloco aqui. Com os riscos ah, que foram feitos anteriores já alinhados. Olha só, estão aqui, olha. Estão alinhados, certo? É, próximo passo, eu vou prender uma peça na outra. Vou, vou apanhar um sarginho. Próximo passo. Vou prender uma peça na outra. Isso aqui vai facilitar muito e vai diminuir a margem de erro do seu trabalho aí. Esse detalhe aqui. Então tá aí pessoal, uma peça presa na outra. Essa peça vai, vai logicamente ela vai virar e essa parte aqui é a parte de cima e essa aqui também é a parte de cima. Como se essa peça tivesse quebrada e a gente vai virar ela e vai emendar com cabide. Ok? Vou virar a peça aqui para ficar mais fácil a gente fazer a furação. Aqui, pessoal, então já tem essa furação que eu já deixei pronta para agilizar nosso vídeo. A gente vai usar essa furação como piloto para a furação da, da peça central da mesa, certo? Então aqui eu vou instalar as próprias cavilhas na furação aqui. A manha, pessoal, é o seguinte. A gente vai usar, está usando cavilha de 10, furo central e aqui tem o furo central, né? Também de 10 de milímetros. A manha para o serviço ficar alinhado e perfeito é essa aí. A gente vai utilizar a própria cavilha como guia para o buraco da outra peça. Olha só. Encaixou aqui. Segurou o gabarito no lugar. Já pode fazer a furação. Faça então, essa parte... Já toda a furação feita Vocês podem ver que fica bem alinhadinho Aí Daqui a pouco na hora de montar Vocês vão ver que esse procedimento é bacana Fica perfeita a furação As cavilhas se alinham perfeitamente Ok? Então aqui pessoal, dando seguimento A gente já fez todas as furações Como vocês puderam acompanhar aí, aí Vamos começar agora O fechamento do tampo da mesa é... A gente começa aqui parte da cola no, nos buraquinhos das cavernas. Como vocês podem ver, fica, fica certinho a montagem. As cavilhas não dá desencontro na furação. Fica bem certinho. Pequena diferença que fica, sai na lixa. É, fica basicamente pronto o tampo da mesa. Vocês podem reparar que fica bem certinho. Olha só. Bem ajustado, niveladinho. Aqui a gente ainda vai instalar, instalar uma travessa aqui com os sargentos para ela não empenar, certo? É, posteriormente o chassi dessa mesa já está pronto, o chassi que eu digo é a armação com os pés e a base está pronto. Posteriormente, após 24 horas aqui sendo prensado, a gente já vai instalar na mesa. E aí a gente vai pôr a foto da mesa e depois de pronta aí com esse tampo emendado na técnica da cavilha, ok? É, vamos instalar aqui agora é, as barras, sarrafo de madeira na verdade, com sargento para manter ele mais alinhado possível, sem, sem ele ficar envergando. Porque quando a gente prensa com sargento sim, é, é habitual ela dar uma, uma empenada. Aí a gente vai prensar aqui agora para... Com as com as sarrafas de madeira e os saios e os grampos para ele ficar certinho, certinho. Então tá aí pessoal, montado, agora depois da secagem já vai para a mesa e a montagem final. Vai seguir o acabamento, depois a gente coloca um videozinho dela pronto aí, ok? Aí pessoal, comprometido mostrar o resultado do tampo de mesa que a gente né, tava monta estava montando, deixou colar né, no prazo e agora tá pronto. Montado na cavilha, né igual a gente mostrou, Fica perfeito, com o gabarito lá, quase, é, quase que a gente não percebe que foi feita uma emenda de madeira, o tamanho precisão que fica, olha só. E foi feito só um lixamento leve, só para remover o excesso de cola, passei só uma lixazinha rápida para tirar o restinho de cola que fica na, nas frestas aqui onde foi feita a emenda. É, tem alguns lugares que a gente nem percebe que foi emendado, fica um trabalho excelente. É... Olha só para vocês verem, ele foi emendado aqui, mas quase, quase que imperceptível. Aqui dá para perceber que foi emendado, mas por causa da, da, da diferença da fibra da madeira. Olha só, aqui também ó, é uma das emendas, dá para perceber a diferença do tom de madeira, mas fica perfeito. É, aqui ainda vai ser feito o acabamento final, né? para encher todos os buraquinhos, esse tipo de mesa eu gosto de parafusar bem parafusado né, para não, não ocorrer incidência de empenamento do tanto, mas aí a mesinha está tá quase pronta, vai para a parte do acabamento final agora e verniz, é, é um, gabarito, um gabarito pessoal da é, é Miller, Craft. eu não sei pronunciar direito, é, como eu falei não ia falar muito dele porque não é o foco do vídeo, mas é para quem quiser... Se aprofundar mais, se interessar pelo gabarito, pode deixar um comentário aí que eu envio. Envio o link de onde foi comprado, é, o link certinho para você estar tá comprando o gabarito igual ao nosso. Não estou fazendo propaganda para ninguém, já não é patrocinado por ninguém. Mas quem precisar, tiver dúvida sobre o gabarito, a gente esclarece. É, quem puder assistir o vídeo e gostar, claro, né, puder se inscrever no canal, a gente está sempre postando vídeo da, da, da forma que a gente faz as coisas aqui. Quem puder estar tá se inscrevendo, dando joinha lá, vai estar nos ajudando cada vez mais a poder gravar e demonstrar, não é ensinar ninguém, mas demonstrar como que a gente produz as nossas coisas aqui. Tá ok, pessoal? Muito obrigado!